Fala, galera Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou a Bruna Saad, da equipe de linguagens aqui do Descomplica, e no Quer Que Desenhe de hoje, vamos falar sobre coesão e coerência. Esse assunto é um dos mais queridinhos quando estudamos a dissertação argumentativa e sua estrutura. Vamos entender a definição, diferença entre coesão e coerência, além de suas exemplificações para mandar bem nos vestibulares. Deixei um link na descrição para baixar o mapa mental completo e gratuitamente. Assim, você pode estudar sempre que precisar. Agora, vamos desenhar? Para compreender o que são os termos coesão e coerência, é necessário analisar suas definições. Ambos são dois conceitos importantes que estruturam as práticas da leitura e da escrita, sendo articulações de palavras e ideias dentro do texto. Em outras palavras, para uma mensagem ser transmitida, é necessário que ela tenha um sentido para o leitor. E desse modo, os elementos de coesão e coerência possibilitam que essa informação seja passada com clareza. Vamos então para as definições. Primeiramente, é importante compreender a coesão. Trata-se da conexão entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos oferecidos pela língua. Em outras palavras, ela não está no plano das ideias, mas sim tem a ver com as estruturas linguísticas, conjunções e pronomes, por exemplo, que usamos nos textos. Ela conecta as partes do texto por meio das ligações entre elementos, o que chamamos de coesão sequencial, ou das substituições de informações e termos, o que chamamos de coesão referencial. Além disso, a coesão pode ser interfrasal, entre períodos, mas em um mesmo parágrafo, intrafrasal, estabelecendo relação dentro do mesmo período, ou interparagrafal, conectando parágrafos diferentes. A coesão sequencial, mecanismo que cria para o texto possibilidades para sua progressão, apresenta empregos de conectivos, como, por exemplo, as locuções conjuntivas e conjunções visto que, é embora, à medida que, devido a, e, além disso, utiliza ganchos semânticos, como, por exemplo, as estruturas neste sentido, em primeira análise, em primeiro lugar, entre outros. Já a coesão referencial é aquela que, por meio da relação entre palavras e expressões, permite a quem escreve evitar a repetição de palavras, expressões, orações ou até mesmo frases inteiras. Os recursos mais frequentes que utilizamos são os pronomes, sinônimos, numerais, homônimos e hiperônimos. Compreendida a parte estrutural, podemos ir para o plano das ideias, ou seja, a coerência nada mais é do que a sequência lógica dos conceitos, das ideias e da argumentação que são propostas no texto para que se construa pertinência e adequação semântica. Em outras palavras, um texto coerente é aquele que segue uma linha de raciocínio que possui sentido entre si, sem apresentar incongruências, contradições, entre outras falhas de raciocínio. Viu como é fácil? Saber sobre esse tema é construir um pouco mais da redação de nota máxima, além de também ter a possibilidade de mandar bem na escrita de diversos gêneros e tipos textuais. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os resumos que subimos aqui. Tem algum tema para sugerir? Deixe aqui nos comentários. Lembrando que o mapa mental completo você pode baixar de graça no link que deixamos na descrição. Ah, e claro, para ter acesso ao nosso conteúdo completo, com curso, cronograma, planejamento de estudos e exercícios, é só assinar a Descomplica no link que também está na descrição. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!